não não sou mais estou com não estou com está gravando ei, me viagem eu e, não, tá... na metade da viagem Eu casei com um marido maravilhoso. Que mais? É... Pode me perguntar melhor. <risos> o que você mais gostou até agora? Eu gostei de acordar com você do meu lado. Ah, é? Uhum. Duas noites já. É. <risos>